Não vai ter golpe mesmo, tá ligado? Nós estamos aqui para garantir que nosso senso democrático seja respeitado, tá ligado? A gente vai continuar lutando pela democracia até o final. O hip-hop tem falado isso desde sempre, o funk tem falado isso desde sempre. Todo mundo está falando que há muito tempo o Brasil precisa conhecer o Brasil de verdade, a gente precisa trazer essa discussão para a pauta, tá ligado? Eu acho que nada mais está acontecendo aqui que agora, do que a gente exercendo o nosso direito, tá ligado? De poder não admitir que esse golpe seja... Forjado contra o povo brasileiro e que a gente possa, no final disso tudo, a gente possa que, é, passar com mais dignidade. A gente chega aqui que de fato, quem tiver que ser penalizado por alguma coisa seja penalizado, mas com o nosso direito à cidadania que a gente sai daqui uma, uma nação fortalecida, mais resistente que quando a gente entrou nesse processo todo. Né? E é isso: é sem preconceito, é sem distinção de classe social, é sem homofobia, é sem machismo, tá ligado? A parada aqui estamos para evoluir. Nós estamos construindo uma nova sociedade. Quem não está preparado, irmão. Bye.